Alô galera do canal Fatos e Verdades, eu sou Marquinho Belfort e venho fazer um convite para vocês, dar um pulinho lá no meu canal, aqui mesmo no Youtube, Lembrei Agora, é isso mesmo, o canal Lembrei Agora, lá a gente vai se divertir bastante, tem paródias e muito humor, te espero lá no meu canal, Lembrei Agora! um dos maiores ícones da música gospel no brasil ele mantém uma surpreendente popularidade desde os fins da década de 1990 seu nome Kleber lucas o cantor que tem uma influência musical celebrada cantada e reconhecida amplamente e a vida que eu vou viver Agora, agora é para um motivo bem maior do que o poder do amor. Mas sua carreira brilhante no cenário evangélico começa a perder o brilho quando ele passou a se envolver cada vez mais em polêmicas. E a fama de um grande ídolo gospel cai na rejeição dos evangélicos. Se um dia ele foi um exemplo de adorador, agora é amaldiçoado como um idólatra e um endemoniado. Se Deus me der a oportunidade para cantar, eu canto até no inferno. Uma polêmica pior que a outra faz ele ser condenado nos tribunais da moralidade evangélica como um perdido. Então, se você quer saber algumas verdades, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Kleber Lucas. Kleber Lucas, convertido ao Evangelho de Jesus aos 17 anos por um grupo de jovens da Igreja Nova Vida, em Niterói, no Rio de Janeiro, aos 20 anos de idade, foi morar em Goiânia. E lá, continuou dedicando sua vida a Jesus frequentando a igreja. Estudou teologia e aprendeu música. Depois de 9 anos em Goiânia, ele deixa um grupo que participava e voltou para o Rio de Janeiro. E foi bem mais tarde, aos 30 anos de idade, no final do ano de 1997, que Kleber Lucas assinou o contrato com a gravadora MK Music. E lançou no ano de 1998, seu primeiro álbum de estúdio, Meu Maior Prazer. Álbum este que lhe rendeu a projeção nacional. E o meu Suas músicas era tocada em todas as rádios gospel do país e ele alcançou o disco de ouro. No ano de 1999, Kleber Lucas fez um grande sucesso com o lançamento do álbum Deus Cuida de Mim e emplacou o hit que dá título ao álbum. Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de ti já em 2001, ele lançou seu terceiro álbum sob o título Aos Pés da Cruz, que contou com o sucesso Vou Seguir com Fé, Deus Forte e Aos Pés da Cruz. Depois vieram os álbuns Pra Valer a Pena, de 2003, Casa de Davi, Casa de Oração, de 2005, Meu Álbum, de 2009, primeiro álbum com indicação ao Grammy Latino, O Nosso Deus é Fiel, de 2011, Profeta da Esperança, de 2012, que o Kleber Lucas ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã, O Filho de Deus, de 2014, Pela Fé, de 2016 e, em 2020, Mosaico. Kleber Lucas é um dos cantores mais bem-sucedido e conhecido no meio gospel, e ele emplacou tantos sucessos, assim como também inúmeras polêmicas. Com sua voz, ele contribui muito para o reino espiritual, tendo proximidade com Deus e mesmo assim não deixa de passar por momentos conturbados em sua carreira. Seu envolvimento em várias polêmicas o fez perder milhares de fãs que admiravam sua brilhante história como cantor gospel. Então, vamos relembrar as maiores polêmicas de sua carreira. E as primeiras polêmicas já começaram a aparecer em meados de 2013, quando Kleber Lucas participou da novela Amor à Vida. A encenação mostra o momento da celebração da Santa Ceia numa igreja fictícia e Kleber Lucas era o convidado especial dessa igreja para cantar. Essa pequena participação do cantor já foi o suficiente para os evangélicos desaprová-lo como servo de Deus, visto que as novelas dessa emissora não é bem vista aos olhos dos cristãos. Para muitos, o cantor apenas queria fama ao resolver aparecer na tela dessa emissora. Foi a partir da fundação da Igreja Batista Soul que Kleber Lucas parou de se comportar como cantor gospel e adotou o título de pastor, passando a ter um estilo de vida bem diferente dos evangélicos. E em março de 2017, ele como pastor de sua igreja cometeu mais um deslize. Durante um culto, ele aparece no púlpito cantando uma música mundana, Epitáfio dos Titãs. Teu sangue vem quando tu é o caiu, pra que tu vai me proteger. Vem quando tu é Evangélicos conservadores criticaram essa atitude de Kleber. Mas ele afirmou em sua página no Facebook que a música havia sido cantada em uma pregação sobre o tema O Tempo e citou a passagem de Eclesiastes 3, que fala sobre diferentes momentos que surgem na vida de cada pessoa. No mês de abril de 2017, a comunidade evangélica ficou indignados com a atitude do Kleber Lucas, pelo motivo que este convidou para participar da festa de aniversário de sua igreja. Nada mais, nada menos que o reconhecidíssimo padre Fábio de Melo. No vídeo que comemora os três anos do templo, o padre aparece cantando e pregando. Deus Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Esse acontecimento gerou polêmica e repercutiu nas redes sociais. Internautas revoltados o acusaram de desviado, apóstata e herege. Outra polêmica que causou indignação de fãs do Kleber Lucas aconteceu em julho de 2017. Tudo ocorreu no evento Encontro com o pastor Caio Fábio em que ele cantou a música Lanterna dos Afogados, o hit do Paralamas do Sucesso. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar Ao luz do flúor, desesperado, um gás do porto. pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando vocês do mundo? Nesse mesmo ano de 2017, no mês de novembro, o pastor e cantor Kleber Lucas virou notícia entre os evangélicos novamente. Isso porque ele participou de uma celebração interreligiosa em um terreiro de Candomblé. O evento foi para celebrar a doação de valores para a construção do terreiro que fora incendiado no ano de 2014. No vídeo em clima festivo, Kleber Lucas aparece cantando a canção Maria Maria de Milton Nascimento ao som de Atabaques. Esse episódio foi amplamente divulgado nos meios de mídia, na qual fez sua popularidade ficar prejudicada e dividiu opiniões. A maioria que repudiaram a atitude do cantor foram evangélicos radicais, e ele não se manifestou sobre essa polêmica, preferindo o silêncio. Na época desse episódio, Caio Fábio foi um dos pastores que se posicionou publicamente a favor da atitude de Kleber Lucas. Mas vocês são um horror de ignorantes E não entendem o que Jesus O que significava aí Até gadara Eles não entendem uhum. isso Que faz com que a visita do Kleber aí Do é. ponto de vista da interpretação Preconceituosa dos religiosos Seja uma brincadeira Verdade. Jesus teria estado lá Teria ido levar Os 11 mil reais de oferta é. <risos> Pra viúva pobre Do candomblé porque o candomblé rico está no templo de Salomão. E o Ivanir eu conheço há 35 anos não como ladrão de ninguém. Está trabalhando o trabalho dele, muito envolvido com obras sociais, com pobres, com necessitados, com aflitos. Tudo que o Macedo pessoalmente faz. Kleber Lucas, em 2018, explicou o motivo na qual esteve no terreiro com os irmãos candomblécista. Quando você está com fome na favela e chega comida, você não faz pergunta se ela veio da igreja evangélica ou do terreiro de macumba. Então a gente recebia a solidariedade de seres humanos. Eu aprendi a ser tolerante na favela. Uma igreja cristã decide levantar uma doação de 12 mil reais e pergunta, você está dentro? Eu falei, claro que eu estou. Porque isso está em harmonia com a mensagem do Cristo. Que música que se canta num ambiente plural? Uma música do Kleber Lucas? Não faz sentido. Cantei Maria Maria. Alguém filmou. E publicou. Aí o Kleber Lucas, de 25 anos de caminhada com, é, cristã no Brasil, deixa de ser um líder, deixa de ser um pastor, deixa de ser um cantor de relevância na boca de muita gente e passa a ser preto safado, crente safado, pastor safado, é, amigo de comunista, que merece morrer, que isso não é igreja. E esse tipo de linguagem que eu tenho ouvido. De uns meses para cá Já Marcos Salves, evangélico Repudiou o comportamento do Kleber Lucas Dizendo o seguinte Kleber Lucas Você está completamente equivocado Eu não preciso ir no centro de Macumba para dizer que eu os amo Entendeu? Tá, você errou e errou feio Como disse, a minha fé Não se comunica com a fé deles Não tem como é, Pagar de bonito Sendo cristão, sendo evangélico indo dentro de um centro de macumba e falar assim, ah, eu não sou preconceituoso. Prega para eles para você ver se você não vai ser preconceituoso. A manifestação do seu amor não é só abraço, é você pregar para eles, é você dizer para eles, conscientizar eles de que eles estão errados. Você é obrigado a falar, querido. Os orixás, essas entidades que você, vocês seguem, são espíritos demoníacos, enganadores. Ora, se você fizer isso lá dentro do centro, para eles conversando com eles, você vai ser taxado de preconceituoso. Então não adianta pagar de bonito, de falar assim. Eu vou lá, vou lá fazer uma graça, vou abraçar todo mundo para dizer eu sou o cara e o resto dos evangélicos são preconceituosos. Em dezembro do ano de 2017, Kleber Lucas continua em evidência, não cantando suas músicas, mas colecionando polêmicas e desagradando os cristãos mais conservadores. Dessa vez, em um vídeo ele aparece assistindo o especial de Roberto Carlos, voltado ao público secular e aparentemente estaria bêbado por conta do seu entusiasmo. <risos> Que maravilha! Que experiência maravilhosa, meu Deus! Obrigado, Jesus! E curtindo o show, ele provoca os evangélicos. Essa luz, aleluia! É claro que é Jesus! Ah, fala sério, fariseus do caramba, pô! Essa luz é claro que é Jesus, irmão! Evangélicos e fãs repudiaram a postura do cantor, que não condizia com a de um líder espiritual. Eu ouvi uma música do Roberto Carlos, quando me viro é, uma postagem que eu fiz assistindo o um show do Roberto Carlos com minha filha, cara. eu fico ouvindo música do, do Roberto Carlos. Isso para dentro de um ambiente religioso, dogmático e fechado, onde Deus é propriedade exclusiva da religião evangélica, aí isso dá ruim, né, gente? Porque, pô, cara, música de Deus é só música de crente. O ano de 2018 para Kleber Lucas já começa bastante conturbado, tudo porque no mês de fevereiro ele é filmado com sua esposa Daniele Favato dançando funk. vídeo, o baile funk foi promovido para homenagear a aniversariante, sua esposa que gosta desse estilo de música. Kleber Lucas, que já vinha vivendo uma enorme crise em sua carreira como cantor e pastor, não perdeu o rebolado e curtiu bastante a noite com sua esposa, se preparando para ser bombardeado depois pelos cristãos, que mais uma vez reprovaram a atitude de um que se diz homem de Deus. O cantor Kleber Lucas volta a ser o centro das atenções no ano de 2019, registrando mais uma polêmica em sua carreira. Dessa vez, ele aparece em um vídeo cantando um clássico de Legião Urbana, Pais e Filhos. O vídeo, que foi gravado na igreja Bethesda de São Paulo, causou revolta entre a maioria dos evangélicos, que o tal comportamento de Kleber é inadmissível para um pastor. Mas a maior polêmica de toda a sua carreira também aconteceu nesse ano de 2019. Tudo ocorreu em junho desse ano, na qual Kleber Lucas surpreendeu a todos, anunciando nas redes sociais o seu terceiro divórcio, E o motivo? Uma traição cometido por ele com uma fã há três anos atrás. Daniele Favato agora é a ex-esposa do terceiro casamento de Kleber Lucas. Casaram em 2012 e dois anos depois fundaram sua igreja Batista Sou, situada no Rio de Janeiro. Com a separação, Daniele resolveu deixar a igreja, sendo acompanhada por outros membros que não concordaram com a atitude do pastor. Nas redes sociais, os seguidores do casal ficaram decepcionados. Uns demonstravam apoio a Kleber e outros repudiaram, pois o divórcio, segundo a Bíblia, é um pecado gravíssimo. Jesus reprovou o divórcio em Mateus 19, versículo 9. E Deus também odeia o divórcio, ainda mais por motivos banais, de acordo com Malaquias, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Sobre esse episódio, Silas Malafaia é o pastor que se posicionou publicamente contra a atitude de Kleber Lucas. O cara está casado três, quatro vezes, trocou de mulher três, quatro vezes. Ele não trocou de mulher quando estava no mundo, não. ele trocou de mulher já dentro da igreja. Ele não veio lá de fora de uma vida pregressa, toda arruinada, toda arrebentada. Não, não. Ele dentro da igreja casou, largou, casou, largou, casou, largou, casou, largou. E ainda é pastor. Sabe qual é o problema do cristianismo? É que nós estamos abrindo mão dos fundamentos da palavra. Vivemos uma realidade séria sobre a qual precisamos estar atentos. Trata-se de um risco que corremos bem conhecido na época de Jesus,